E fala galera, Biel TM2 na área trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje galera, nós estamos customizando uma bike muito top e eu tô aqui com o meu irmãozão Luiz. E aí pessoal! Então galera, hoje a gente vai customizar a bike, como vocês viram aqui na thumb. E a gente vai precisar de uma lixa grossa. Duas lixas. Finas. O spray, é claro. E você pode escolher o spray da cor que você quiser, a gente escolheu o cromado. A gente pagou mais ou menos uns 17 reais esse spray, nesse foi uns 13 Então bora pro vídeo ah, ah, ah. Bom então já estamos com a bike aqui Primeiro a gente vai tirar todos os adesivos dela tudo que tiver pra impedindo Well, a little bit of para não pintar quando passar a as partes que não ficou para pintar e a vai fazer também hum. Bom, agora para parte mais emocionante, então vamos pintar Deu muito trabalho, a gente passou muito tempo ao fazer isso aqui então. Vamos lá agora, rapaziada! We'll Bom galera, aqui é o dia seguinte, já nós tivemos que parar devido ao tempo Essa bike, como ficou? Mano, ela ficou muito linda, se liga A gente terminou de pintar ela, deu uma segunda mão Não deu pra gravar porque eu perdi o suporte Olha isso Bom, agora a gente vai colar os adesivos aqui. Com o Lu aqui mais uma vez. Ah, a gente comprou na bicicletaria mesmo. Foi 5 reais no máximo. A gente comprou esse que era o mais bonitinho que tinha lá. Vai combinar muito com esse aqui mano. Eu acho que vou ter que ficar segurando pra ele colar porque não tem super. E Thank you. canal, se no canal do Will aí, porque o canal do Will é muito bom. E aí queria indicar um canal também.